Primeiro eu tentei criar as imagens, eu parti dos retratos. Em meio aos registros em desenho, eu fui buscando prints da conversa. Um processo longo esse de escolher os prints. Passar o vídeo mais rápido e pausando, voltando, escolhendo as expressões, identificando momentos que se relacionavam com os momentos registrados em desenho. Foi um processo em que eu estava muito imersa na sensação que a conversa havia deixado em mim, nas anotações revisitando, e foi difícil, foi difícil lidar com os prints, com a ampliação das imagens partindo de uma definição tão tão baixa do vídeo que vinha das chamadas, foi um processo de busca, de buscar as mulheres nas imagens numa relação muito menos direta que a do registro, eu tinha que encontrá-las em meio aos registros, às minhas memórias, aos pixels, as linhas, o discurso que ecoava em mim. O tempo e a urgência do tempo me impediu de buscá-las na cor. A construção do desenho exigiu muito e eu decidi parar por ali. Pensava em fazer mais de uma imagem de cada mulher e pela cor ampliar, abrir, expandir e experimentar. A ideia era que depois de alguma forma senti que eu as encontrei no desenho, expandi pela cor. Mas o tempo, a urgência do tempo não permitiu. A cor... Ficou para a relação com o território, para estabelecer a relação com outros elementos na pintura. Agora eu ouço as conversas para escolher os trechos que irão para o Lamb. Aqueles que serão escritos e instalados. Tem que ser pequenos, potentes, poéticos, sintéticos, significativos. De novo, fico buscando-as, agora nas vozes. Aqui, sinto com mais clareza a necessidade de escolher. Do quanto a minha escolha vai falar não só delas, mas de mim do que escolho mostrar, revelar e do tom que isso dá para o projeto como um todo. Do mesmo modo que essa decisão por manter o desenho e a cor entrar somente no fundo, no espaço, definiu uma estética para todo o trabalho, eu sinto agora que a escolha dos trechos vai definir bastante o trabalho também e a relação que as pessoas na rua vão estabelecer com ele. O meu objetivo é chegar em outras mulheres, é ampliar os nossos diálogos, amplificar as vozes das mulheres do grupo, para que elas dialoguem com as moradoras e as passantes nos locais. É isso que muitas de nós desejamos desde o início, dialogar com as mulheres do território. Eu percebo que na seleção dos trechos não vai ser possível trazê-las inteiras, e eu aceito mais a fragmentação do que na relação com os retratos. E é nesse fragmento que eu começo a me ver, minha escuta e a definição de um diálogo que vai se estabelecer com outras mulheres, com a rua. Eu estou mais presente nesse momento e me sinto mais confortável me vendo aqui, assumindo um papel nesse processo. Eu consigo pensar no todo. Eu penso na unidade, eu penso na provocação. Penso na identificação que as outras mulheres poderão ter. E me preocupo bastante em não expor essas mulheres, essas que falaram comigo, essas que me permitiram me aproximar. Às vezes eu sinto que tem um espaço muito intimista na conversa e eu prefiro não revelar. Mas também pode ser que pela intimidade a gente se encontrasse com outras mulheres nas ruas. Trabalhando com os áudios eu começo a pensar mais nas outras mulheres. Começo a me abrir para o território, a nos pensar juntas lá. Reconhecer nossas potências para além desse primeiro encontro. Por exemplo, a transição do cabelo permitiu algumas conversas. Ela é importante o diálogo consigo mesmo no espelho, a autoestima vinculada ou não à imagem de si, as coisas que se repetem, que são importantes. Falamos várias vezes delas? Se eu lejo uma delas, que trará a transição como tema, ela vai representar as outras? Elas se verão umas nas outras? E as outras mulheres, mulheres do território, se verão em nós? Foi, foi, foi toda a desconstrução, assim, tipo... Foi todo um entendimento assim, fotos, maior, assim, né? Porque a construção ela é gradual, né? Assim, me vejo mais inteira, depois da transição, mas precisa ter essa presença feminina. A gente precisa ocupar eu e não ler tá. as fotos de, de ver desconto. essas fotos só feita por eles. Mas eu tenho Tem que muito um nosso questão da é a da, da, pra da pra água, né? também a nossa Relação com a aceitação mim, da nossa imagem, sabe? É uma questão muito forte. Mas eu não consigo. Mudo, gente, o meu Se cabelo tiver uma tá espelho, maravilhoso. Eu Eu não, não sei consigo não ficar me olhando. Né? Eu vou passar, eu vou sempre me olhar.